Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando 5 Países Fictícios. Espero que gostem. Fui. No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos acusam o Canadá de estar com o um governo neo em vigência. Promovendo diversos embargos econômicos. A acusação não passa de uma falácia para justificar o um enfraquecimento nacional do país para uma facilitação de anexação ao imperialismo, visto que os Estados Unidos precisavam mostrar para a União Soviética poder e gostaria de superá-la territorialmente. Vendo seu parceiro sofrer no outro lado do Atlântico, a Inglaterra tenta auxiliar a economia canadense, então é convocada uma reunião da Commonwealth, tendo em vista resolver esse problema. Com dois anos de acordos e tratados, o Canadá oferece anexar seu território ao da Austrália, um país do outro lado do mundo, mas com raízes culturais próximas. O tratado é assinado em 1961 e fica conhecido como Tratado de Boreal. O nome do jovem país foi decidido por votação em um dos territórios e a união do grande norte gelado com o grande sul quente não poderia ser resumida com outro nome senão Boreal. A união deu certo. Com uma diversidade cultural, culinária e humana, a União Morel se tornou o melhor país do mundo para se viver em uma grande potência internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, a França esteve com uma enorme crise que gerou uma guerra civil, e a Occitânia era um dos rebeldes. Os fatores principais da rebelião occitana foi a sua cultura e idioma, que era totalmente diferente da França, e que estava decaindo por conta das políticas que tentavam manter o francês como o único idioma do país. Isso não só deixou os ocitanos friosos, como os espanhóis de origem catalã também. Então o presidente espanhol foi forçado a população para mandar suprimentos secretamente aos soldados ocitanos. A guerra civil francesa acabou com a vitória ocitana e como primeira medida no um novo país o ocitano se tornou língua oficial após décadas o idioma francês foi sumindo da região e assim impondo. Uma grande força na cultura ocitana, o país se tornou um grande poder econômico, chegando a superar a França após a perda das colônias francesas na África. Atualmente, a ocitana é um grande aliado da Espanha e uma superpotência mundial. Em 2127, a África era um continente em paz, todo tecnológico, sendo seus principais países a África do Sul, Angola, Egito e Nigéria. Mas um dia, o presidente do Egito da época, Zimbabwe, Bolsonaro, resolveu iniciar uma guerra com a ajuda da Europa inteira, essa guerra tinha o intuito de dominar o noroeste africano, eles conseguiram fazer isso e permaneceram por 20 anos, mas Angola, Nigéria e África do Sul conseguiram vencer a guerra junto dos outros países do noroeste africano, assim criando a Gia, o grande império africano e restaurando a paz na África, mas não durou por muito tempo pois a guerra civil entre a costa noroeste versus oeste fez com que se separassem, transformando a costa noreste em África Ocidental e a Oeste em África Euro-Asiática. A República Popular da África Oriental foi uma grande federação que existiu entre 1962 a 2005. Sua história inicia-se no final da Primeira Guerra, onde foi criado o Protetorado da África Oriental. Em 1962, a independência foi dada à África Oriental. O país passou a se chamar República Unida da África Oriental. Com dificuldades pela Grande República, em 1972, Malcolm Kinyuata, do Partido Socialista, dá um golpe de Estado por ter perdido as eleições desse ano, onde o socialismo é instaurado. Essa política é ignorada por boa parte da população, então ele começa a usar a força. Em 1979, Kenwatta morre e seu braço direito, Albert Mogadis, assume o seu cargo. Porém, Após o fim da União Soviética e a morte de Mogag em janeiro de 1992, a África Oriental entra em colapso, até a Revolução de 2005, que derrubou o governo de Uru Urutambuco, o último ditador socialista. Após isso, o país passou a se chamar Quênia e a democracia foi instaurada novamente. Quando os europeus chegaram na terra de Alfredo, tiveram dificuldades em conquistar os territórios nativos. Em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial estourou, o Império Alemão teve a ideia de conquistar apoio dos alfabrindenses contra os ingleses. Assim foi formado o Reich. Ao passar dos anos, algumas partes das colônias começaram a se rebelar e proclamaram sua independência em 2006. A república socialista alfredense, o reino de Santa Aparecida, o Reich de San e os territórios alfredenses anexados pela Austrália se unificaram, assim surgindo a república federativa alfredense, que viveria uma grande crise econômica até 2009.